Tinha no boca Uva, Belém do Pará, tá quente pra caramba. Outro dia eu fiz um vídeo reclamando do frio, né? Agora eu tô reclamando do calor. Ninguém, ninguém se decide. Né? São Pedro não consegue agradar ninguém. Mas também pra fazer frio tem que fazer chover, é por isso que ninguém ninguém gosta muito. Mas se chove é bom para os produtores rurais, né? Mas é ruim pra gente da cidade. A gente da cidade é bom o sol, mas pro produtor é ruim o sol também. Assim vai, ninguém, é, ninguém fica feliz, 100% feliz. Então, sempre tem uma parcela que perde. bem aqui tem uma hamburgueria muito bom. Muito boa. Despot Vale a pena. É um pouquinho caro. Porque é um pouco gourmet, em teoria. o um hambúrguer mas... Muito gostoso, cara. Muito gostoso. Esse tipo de, de hamburgueria que a gente... Pegaria uma moto custa, assim... E sairia com 3, 4 amigos... No, cada uma nas suas motos e iria... <risos> se pararia aí pra comer um hambúrguer assim. Sabe? Esse é o tipo de... Tem hamburgueria nesse, nesse estilo ali toca umas músicas vintage bacana uns, uns, como é que eu posso dizer qual é o novo gênero de música é um rock vintage é vintage é o nome da, da do rock muito bacana o ambiente lá dentro Tem um hambúrguer sensacional filé Simbora avaína Nazaré famosa Rua da Avenida Nazaré, que passa uma das principais procissões religiosas do mundo, que é a do Sírio de Nazaré. Aqui à minha direita a gente tem a Basílica do Santuário, fica aqui no meio, a Praça do Santuário e em seguida a Basílica, lá dentro é muito lindo, cara. Toca com uma suja de tinta de impressora, se não reparem. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. E ali na frente da igreja tem, tem as fitinhas dos promesseiros. Vou tentar colocar uma imagem pra vocês como é que fica. Que é muito bonito. A pessoa faz a promessa e amarra lá no, no, no na grade. É quando a graça é alcançada, a pessoa paga essa promessa, né? De uma forma de agradecimento. Fazendo uma doação pra igreja. Ajudando, fazendo caridade. Alguma coisa nesse sentido. Tá gravando? Tá gravando Agora eu tô indo em direção ao bairro da pedreira Pra fazer umas missões lá na, no computador da minha sobra Da minha namorada, na verdade Pediu um o reembolso do Wish Abriu o foral Simbora Aqui é o gentil, famoso pela gentil Ai ai, ai, ai, ai, ai Ainda bem que freio é bom Freio é disco nos dois lados Nos dois rodas, cara Sensacional É, só tem que casar um pouco da... Pronto, travou tudo. Eu vou por aqui tem um brother de fila dupla. Falei? Uhum. Aí banana tudo. <coughs> Olha esse gol, cara. <risos> cara, que bonito. Tudo conservado. E o cara não é um velhinho, não. um cara é novo. Placa da Diana Linde. Acho que todo mundo tá olhando ele. Quadrado, cara. Olha o brother da faca aí. Tchau, oh, espadachim. Seria bacana se ele jogasse aquele jogo da. De cortar né, as frutas e tal. Eu, é aquela lei do quarto disso, né? <risos> que aqui que o o cara pensar campeão de querer avançar sinal campeão mesmo. Geraldo, PCX. tiazinha abriu engarrafou aqui não adianta se espremer vai ter paciência mesmo porque vai um pouquinho ali depois já engata de novo faixa pontilhada para ultrapassar simbora 60 km por hora tranquilo Aí engarrafou tudo. Você pode dizer que eu estou aqui para não levar fechadas. Vou ajudar o cara aí para entrar. todo garrafado, caminhão a pista a é estreita, o cara não pode dupla também não tem jeito né, caminhão para fazer entrega assim mesmo estrela dobra na angostura Deixa eu me fechar. É meus <risos> amigos. gostando do vídeo por aqui? Mais uma missão aqui pela pedreira. Tudo certo.